Nesse projeto nós temos a introdução no Brasil de uma figura que já existe nos Estados Unidos e outros países que é o chamado recall ou a revogação de mandato. Que é o recall? Como o nome diz e muitas pessoas estão acostumadas, da mesma forma quando os carros têm algum tipo de defeito, a empresa chama novamente os proprietários para fazer aquele conserto. O recall é como se fosse isso também na política. Quando aquele dirigente, aquele mandatário, aquele que foi eleito, está descumprindo seus compromissos, não está agindo bem, está sendo inexperiente, está sendo é, inadequadamente governando, agindo com erro, em despropósito com as necessidades populares, ele poderá ser convocado a submeter o seu mandato à apreciação popular, como se fosse uma prova. Claro que a Constituição, na proposta que colocamos, coloca alguns limites. Primeiro, só pode haver para o Presidente da República. Segundo, só pode haver no segundo e terceiro ano do mandato, nem no primeiro nem no último. Para que ocorra esse recall, é necessário que haja uma lista subscrita por pelo menos 10% dos eleitores que participaram da eleição que elegeu aquele presidente. Ainda mais, com essa lista feita, Câmara dos Deputados e Senado Federal tem de aprovar por maioria absoluta de seus membros, metade mais um, a possibilidade, aí sim, de haver o referendo, ou seja, esse recall ou revogação ser submetido a voto. E aí é o povo todo o eleitorado que vai decidir, esse presidente fica ou não fica. Então é um dispositivo interessante está sendo criado com o objetivo de ajudar o Brasil a superar as dificuldades e um presidente que eventualmente não tenha cometido crime de responsabilidade, por isso não há figura do impeachment, mas que não está cumprindo os seus deveres conforme o povo deseja. E colocamos ainda mais para evitar qualquer tipo de solução casuística, que esse dispositivo só vigorará a partir de 1 de janeiro de 2019, ou seja, a partir do próximo mandatário.